Você gosta muito dessa frase, né? Quem não conhece a história tá fadado a, a repeti-la. E eu acredito muito nisso também. O que, é que a história nos diz sobre inovações, sobre transformações, sobre mudanças? Então a gente pega mais recentemente grandes cases de fracasso, infelizmente, como a Kodak, como a Blockbuster, empresas de hotelaria, etc, etc. A gente tem vários, vários cases assim. A Kodak é muito icônico porque ela criou a primeira câmera digital e de tão ruim que ela era, era um lixo, ela não acreditou naquilo ali, ela achou que aquilo não ia evoluir até ficar num ponto que chegasse a ser melhor do que já existia. para ela, no fundo, no fundo, ela preferia acreditar nisso, se você for parar para pensar. De quando de contas ela já dominava aquele mercado, era mais cômodo para ela. E a inovação não respeita nada, não respeita o que eu acho, o que você acha, o que é cômodo ou não. A inovação ela só vem, ela vem da necessidade, da evolução mesmo, é algo comum. Eu vou ser abraço ou não, mas as consequências disso virão. Então quer dizer, imagina lá atrás um fotógrafo dizendo o seguinte, tomara que a, a, a câmera digital não pegue, porque vai ser bom para nós, porque eu não quero me dar o trabalho de aprender de novo, sobre aquilo que eu já sei fazer. O fotógrafo deixou de existir? A câmera digital substitui o fotógrafo? Até hoje acho que não, né? Mas esse profissional precisou se atualizar para entender essas novas ferramentas e no final das contas o que, que fotógrafos conseguem fazer hoje em relação ao que eles conseguiam fazer. Vai vir, de qualquer jeito a inovação vai vir, os propagandistas atuantes querendo ou não. Quem estiver disposto a se atualizar, se renovar, vai surfar. Quem não já ficou para trás.